Isto é algo fundamental que todo ser humano deve fazer. Uma pequena distância mudaria completamente a maneira como você vê as coisas. De repente, a atividade da mente se torna um grande entretenimento. De repente, você descobre que pode usar o seu corpo e a sua mente da maneira que você quiser. Eles jamais terão domínio sobre você novamente. Como posso usar as dificuldades como uma oportunidade para escolher o crescimento? Como usar as dificuldades como uma oportunidade? Quando dizemos dificuldade, a vida só pode ser difícil fisicamente. As dificuldades mentais acontecem por sua causa. Mas as dificuldades físicas podem acontecer por causa do contexto, por causa de situações, por causa de uma variedade de coisas. Portanto, as dificuldades físicas podem envolver um pouco de dor. Então, dificuldades físicas... Pessoas que passam por dificuldades físicas sempre se tornam mais fortes, não é assim? Sempre. O seu próprio treinamento é um fato. Provavelmente o treinamento para se tornar um soldado seja mais difícil do que travar uma batalha, exceto pelo risco envolvido. Em termos de dificuldades, o treinamento parece ser sempre uma dificuldade sem propósito. Isto é verdade para um soldado, isto é verdade para um yogi. De manhã, bem cedo, quatro horas, levantar e fazer yoga. A mente perguntará, seu idiota, por que se levantou? Todos estão dormindo? Sim. Até mesmo para o yogi, este problema existe. A mente perguntará, seu idiota, por que está se levantando às quatro horas da manhã e o que você está fazendo? Todos estão dormindo, eles acordam e tomam um café às 7 horas. O que você está fazendo? Mas, por que você coloca o seu corpo voluntariamente por essas dificuldades? Isso te leva a um lugar onde ninguém mais consegue chegar. Não é? é... Portanto, a dificuldade física é uma possibilidade tremenda, porque a natureza do corpo humano é tal e somente com o uso ele melhora. Se você fizer por livre e espontânea vontade, as dificuldades serão uma alegria. Se você fizer sem vontade, será a coisa mais terrível. Portanto, a questão é somente se é por espontânea vontade ou sem vontade. Como eu disse no começo, não foi para fazer uma piada do seu... Do terreno de realidades nos quais você vive. O que você acha que é um serviço difícil? Se você quer dar uma punição, provavelmente nas forças militares, coloque-o numa altitude de 6 mil metros. Mas, para as pessoas que escalam montanhas e outras coisas, escalar 6 mil metros, eles acham isso fantástico, não é? Então, qual é a diferença? A diferença é somente a forma de pensar. Alguém está fazendo por livre e espontânea vontade, alguém acha que está sendo forçado a fazê-lo. Esta é toda a diferença. Veja, isso é tudo o que a vida é. Onde quer que estejamos, qualquer coisa que estivermos fazendo a qualquer momento de nossas vidas, se o fizermos por livre e espontânea vontade, é como o céu. Se o fizermos contra a nossa vontade, é nosso inferno, não é? Qualquer coisa. Simplesmente qualquer coisa. Você gosta do doce gulab jamun? Não, não, eu estou perguntando para esse oficial, você gosta de Gulab Jamun? Então agora eu vou pegar muitos Gulab Jamuns e vou colocar todos na sua boca, mais e mais e mais Gulab Jamuns. Essa pode se tornar a pior experiência da sua vida, não é? Quando você quer comer um Gulab Jamun, você o pega com as suas mãos por livre e espontânea vontade e o come era tão bom. Quando você não quer, se alguém o força pela sua garganta abaixo, é terrível. Portanto, a diferença é somente se é por espontânea vontade ou se é sem vontade. Isto é algo fundamental que todo ser humano deve fazer. Veja, agora o que quer que façamos, talvez se eu tivesse uma escolha, faria algo diferente, mas agora eu estou fazendo isso, digamos, seja lá o que estiver fazendo. Se eu fizer por livre e espontânea vontade, até mesmo aquela coisa da qual você não gosta, torna-se um processo maravilhoso. Se você o fizer sem vontade, então verá que se tornará um processo terrível. Mas eu não gosto disso porque eu deveria fazê-lo por livre e espontânea vontade. Ok, se sua escolha é sofrer, por favor, prossiga. Se você não gosta disso, não faça amanhã. Mas hoje, quando estiver fazendo, faça de boa vontade. Se você fizer por livre e espontânea vontade, até mesmo aquilo que você pensa que não gosta, até mesmo aquilo se torna uma grande satisfação e se torna um processo de crescimento para você. Portanto, definitivamente, dificuldades físicas podem ser usadas de uma grande forma para trazerem equilíbrio e bem-estar para você. Dificuldades psicológicas são inteiramente criação sua. Ninguém mais está fazendo isso com você. Somente você pode fazer isso com você, não é? Para interromper isso, como eu disse, Isha Kriya é algo que todos vocês deveriam fazer, porque isso lhe dará uma distância, uma pequena distância. Uma pequena distância mudaria completamente a maneira como você vê as coisas. É assim. Você vê um engarrafamento, o trânsito está engarrafado e você está preso nele. Todos estão se xingando e ficando irados, e em Delhi eles também se matam. Nos engarrafamentos as pessoas se matam, sabia? Digamos que você está voando em um avião ou em um helicóptero e olha para baixo. O engarrafamento parece bem legal, sabe? Já reparou nisso? Parece bem legal. Simplesmente porque existe uma pequena distância. A mesma coisa com o seu corpo e com a sua mente. Se você criar uma pequena distância... Quando eu digo distância, você deve entender isso. O seu corpo você acumulou. A sua mente você acumulou. É possível criar uma distância? Se você cria uma distância, de repente, a atividade da sua mente se torna um grande entretenimento. Nada de positivo, nada de negativo, nada é um grande entretenimento. Só é negativo ou positivo quando você está preso nela. Uma vez que você está fora dela, de repente você descobre que pode usar o seu corpo e a sua mente de qualquer maneira que quiser. Eles jamais terão domínio sobre você novamente. Portanto, as dificuldades físicas definitivamente podem ser aproveitadas. Pode ser uma grande oportunidade para um ser humano se construir em um nível mais profundo de fortalecimento e bem-estar. As dificuldades mentais são criações suas, você deve parar com isso.